Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma printer bot. O passo de hoje é o passo 16. E é para ser um passo tranquilo. Só preciso pegar, colocar a pecinha, esta pecinha em cima desta aqui e, e apertar as abraçadeiras. Então, algumas coisas para prestar atenção é que, vamos reparar no desenho aqui, essa peça ela tem um dentinho aqui, um chanfro e aí a gente vai colocar encaixar com esse chanfro pro lado esquerdo embaixo o resto é tranquilo né, então só acompanhar a imagem vamos ver aqui seria assim e depois assim é... então a gente precisa deixar os eixos a peça mais ou menos não é centralizada os eixos eles encaixam aqui nesses buraquinhos aqui. Ness, nesses furos aqui ó a peça ela tem um, um recorte que dá pra colocar eles certinho aqui ó aqui, aqui. pronto e aí eu vou puxar a abraçadeira aqui por trás. Tá. Vou fazer uma por aqui. ó, Para vocês verem. Então, vou puxar aqui. então vamos para esse de baixo então, eu já vou deixar essa correia mais ou menos no lugar aqui porque se ela ficar cruzando depois é mais difícil a gente tirar né passar ela aqui para cá e aí sim Aí prendo aqui a pecinha, pronto, e a última vou virar que aí eu mostro duas por cada lado e aí parece que foi, aí a gente dá aquela pressãozinho em todas elas pronto e aí ó parece que o negócio tá tomando forma né vamos lá legal né eu descobri o que, que é isso aqui ó isso aqui é o Delrin Acme Nut Delrin é esse material diz que é um plástico que é o um meio termo entre o metal e o plástico em termos de dureza né e aí é uma rosca esse essa Acme Nuts aqui é uma rosca Vai entrar uma barra roscada aqui Que vai girar e vai fazer a peça subir e descer Que é o eixo Z E aí a imagem aqui mostra A segunda imagem né Mostra Essa pecinha já encaixada aqui e aparafusada. Mas o comentário diz, não, não, não É só mais pra frente que a gente vai fazer isso aí. Então, é, para esse passo é só isso aqui que a gente tinha para fazer. No próximo, a gente vai fixar efetivamente essa pecinha e montar mais alguma coisa ali. Vou deixar para ver depois. Valeu!